Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. Banco de Horas flexibiliza o horário de trabalho, mas diminui o pagamento de horas extras. As horas extras trabalhadas pelo empregado devem ser compensadas num período máximo de seis meses. Semana Nacional de Conciliação. Centenas de acordos foram homologados na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A jurisprudência e o impacto na vida do cidadão é tema de entrevista em estúdio com a desembargadora Margarete Rodrigues, do TRT da Bahia. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. Banco de Horas é o acordo de compensação pelo tempo trabalhado além do expediente. Mas se por um lado o funcionário tem direito a folgas compensatórias, por outro, deixa de receber sua remuneração pelas horas extras trabalhadas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem. Essa empresa trabalha com importação e exportação de soja. Só no escritório aqui em Cuiabá trabalham 500 pessoas. Para dar conta da demanda sem extrapolar o pagamento das horas extras, é feito o uso do banco de horas. O banco de horas é uma ferramenta que traz uma flexibilização muito grande na questão de jornada de trabalho, né? tanto para a empresa, quanto para o próprio colaborador. Para a empresa, que ela não tem que fazer um pagamento da hora extra naquele momento que ela é realizada, quando há necessidade de uma hora extraordinária. E para o próprio colaborador, porque ele tem condições, quando ele sai mais cedo, essas horas são depositadas em banco e elas podem ser compensadas num outro momento. Nós já temos o banco de horas há mais de 10 anos, negociado diretamente com o sindicato da categoria, através de acordo coletivo de trabalho. O banco de horas permite a flexibilização dos horários dos trabalhadores. Bom, normalmente isso é ajustado junto com o gestor antecipadamente, né? então, por exemplo, existe um feriado que cai numa quinta-feira, então eu ajusto com o meu gestor né, de na sexta-feira, né, se eu tenho um saldo já positivo, de poder estar tá fazendo essa compensação e eu consigo né, ter um período muito maior de folgas. Quando tem a necessidade né, de resolver algum assunto particular, isso acaba sendo muito utilizado, então acaba sendo né, uma ferramenta de bastante flexibilidade que a gente acaba tendo no dia a dia. Larissa precisou do banco de horas para resolver problemas pessoais e fazer aquela viagem que estava programada há algum tempo. É ótimo, porque a gente tem uma flexibilidade, né? Para, caso a gente chegue atrasado, existe esse banco que vai somando esse saldo negativo positivo e posteriormente a gente tem essa oportunidade de tirar em viagens ou em alguma outra necessidade que a gente tenha, né? Ainda mais eu que sou mãe, então às vezes eu sempre preciso, né? Ah, Para a filha está doente, alguma coisa assim, precisa de ter essa flexibilidade em relação ao, ao banco de horas, né? E você estava me contando que você fez uma viagem bem bacana utilizando o banco. Fiz, eu aproveitei um feriado prolongado e aproveitei e peguei três a quatro dias de um saldo de horas que eu tinha positivo. Então isso é bom que eu pude ver a família e pude aproveitar esse essa flexibilidade que a empresa nos dá. O banco de horas, como exige a lei? deve ser bem transparente para o funcionário. Nesta empresa, foi criado até um aplicativo, onde os trabalhadores podem ter acesso às horas disponíveis no banco. Bom, na verdade, ele é muito fácil de usar, então mesmo quem não tem muito conhecimento de tecnologia, pode navegar facilmente. Basicamente, você acessa o aplicativo, que você baixa, e aqui tem todas as informações que você precisa. Você tem acesso ao seu olerite e também ao seu cartão ponto. Então, se você clicar aqui no seu cartão ponto, você pode baixar o mês, e consegue visualizar todas as suas batidas de ponto, tudo. E é bastante prático, porque você não precisa depender dos outros, né? Você pode acessar da sua casa, qualquer lugar que você estiver. O banco de horas é um acordo de compensação. É simples, funciona assim. Se o trabalhador ultrapassou as horas trabalhadas no dia, ele pode compensar essas mesmas horas em um outro período. Ou seja, há a diminuição da jornada. Os principais critérios para a adoção do sistema é que o empregador e empregado devem ter uma convenção, acordo coletivo ou individual. O limite diário deve ser de até 10 horas, com exceção das jornadas que são de 12 por 36. Quando o acordo for individual, a compensação deve ser feita em até seis meses. As horas extras trabalhadas pelo empregado devem ser compensadas num período máximo de seis meses. Se isso não acontecer, gera a obrigação, o dever legal da empresa de pagar as horas extras com adicional de no mínimo 50%, se outro adicional não for previsto também nesse acordo. É importante ressaltar que no acordo individual, se a compensação não for feita em tempo hábil, a hora trabalhada deve ser paga com um acréscimo de 50%. Para essa advogada, a tendência é que o pagamento de horas extras caia cada vez mais. Que com a, a lei 13.467, né, de 2017, é possível que empregado e empregador façam um acordo prevendo... O regime de compensação, ou seja, antes da reforma trabalhista, o banco de horas, ele deveria ser feito por meio de acordo ou convenção coletiva, sempre no âmbito coletivo. Com a alteração, as partes, né, o empregado e o empregador, podem diretamente formular um acordo individual de banco de horas. E nessa relação patrão e empregado, Ambos devem estar atentos ao cumprimento das regras estabelecidas. É fundamental que a empresa adote controles rígidos e fiéis da jornada de trabalho, ou seja, o registro de ponto. O registro de horário, a entrada, a saída, a entrada e a saída para os intervalos de refeição e descanso devem ser fiéis à realidade do trabalhador. E o trabalhador, ele deve ter acesso a esses registros e acompanhar o relatório de horas, porque o empregado deve ter conhecimento sobre o número de horas praticadas e o número de horas que ele vai ter para compensar. Essa semana, os tribunais pelo Brasil fizeram um mutirão para homologar acordos judiciais e solucionar conflitos. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso também promoveu audiências da Semana Nacional de Conciliação. Saiba como foi e veja ainda outros destaques no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso participou da 14ª Semana Nacional da Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o tema Conciliação, todo dia, perto de você. O mutirão de audiências judiciais para garantir acordos e solucionar conflitos foi entre os dias 4 e 8 de novembro. Cinco projetos sociais foram aprovados para receber mais de 800 mil reais do Comitê Gestor de Ações Afirmativas. Os projetos são o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, Idosos do Lar São Vicente de Paulo, em Mirassol do Oeste, Pessoas Resgatadas de Trabalho Escravo, que participam do projeto Ação Integrada, Escola Espírita Viana de Carvalho, em Cuiabá, e a Escola de Educação Especial Professora Diva Rodrigues, na cidade de Cláudia. O comitê repassa valores de multas, condenações por dano moral e acordos em processos judiciais. Faz parte do comitê o TRT, o Ministério Público do Trabalho e a OAB. O site do TRT de Mato Grosso está de cara nova. A mudança do layout faz parte do projeto de unificar a identidade visual de toda a Justiça do Trabalho. A padronização é uma determinação do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho e pretende fazer com que o cidadão tenha mais facilidade na hora de utilizar os serviços pelo site. O TRT de Mato Grosso suspendeu atividades em Agência dos Correios por falta de segurança. Quem traz os detalhes é assinar a Sinara Álvares no quadro Decisão. Os Correios terão de parar as atividades na agência na cidade de Água Boa, no leste de Mato Grosso. Para voltar a funcionar, é preciso cumprir diversas exigências, como contratar vigilantes armados e instalar portas giratórias e câmaras. Essa foi uma determinação da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Os Correios foram condenados ainda a pagar 10 mil reais pelo dano moral individual para cada empregado e uma compensação de 100 mil reais por dano moral coletivo. Segundo o sindicato da categoria, a Agência de Água Boa foi alvo de três assaltos à mão armada somente nos últimos três anos. Pausa legal! A dica legal de hoje é sobre meditação. Uma prática que contribui muito para o bem-estar. Olá! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica legal. Já que estamos no mês em que comemoramos o dia da felicidade, nada melhor do que uma dica que tem muito a contribuir com o bem-estar. A meditação. E não faça caretas ou diga eu não consigo. Sei que você, em algum momento de sua vida, não era capaz de fazer as coisas que consegue fazer hoje. É preciso praticar e só depende de você. A meditação tem muitos benefícios, como a redução do estresse, melhora da memória, da concentração, do estado emocional, ajuda na qualidade do sono, na melhoria da função imunológica. A ciência já comprovou que a meditação promove bem-estar psicológico, então por que não meditar? E não precisa de meia hora, Pode começar com alguns minutos, dois minutinhos que seja. Aos poucos, você pode aumentar esse tempo. Vou sugerir uma prática para começar. Se seu ambiente de trabalho estiver muito movimentado ou barulhento, procure um lugar mais calmo. Posicione-se na cadeira de forma confortável, com os pés apoiados no chão e as costas eretas, desencostado da cadeira. Coloque as mãos nas pernas ou em formato de concha. Feche os olhos, Faça duas respirações mais profundas para trazer a atenção para o corpo e também começar lentamente a observar as sensações no corpo. Perceba os movimentos do corpo durante a respiração. Perceba os movimentos do tórax, do abdômen na inspiração e expiração do ar. Perceba o ar entrando e saindo pelas narinas. Não altere o fluxo natural da respiração, apenas o observe. Mantenha a observação na respiração. E antes de terminar, perceba novamente as sensações em seu corpo. Se alguma distração, pensamento, sensação ou preocupação vier à tona, apenas perceba e deixe passar, sem se prender ou julgar, voltando para a observação da respiração. Você pode programar o tempo em seu despertador para não ficar preocupado com o tempo. Se preferir uma meditação guiada, existem aplicativos que podem auxiliá-los. Boa prática e até a próxima Dica Legal. Tchau, tchau! Jurisprudência e o impacto que causa na vida do cidadão é tema de entrevista em estúdio com a desembargadora do TRT da Bahia, Margarete Rodrigues Costa. Não saia daí, a gente volta já!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 A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe!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 já ouviu falar em jurisprudência? Pode-se dizer que se trata da interpretação da lei. É sobre isso que nós vamos falar hoje, por isso nós recebemos aqui no estúdio a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Margarete Rodrigues Costa. Bem-vinda ao nosso programa, obrigada pela participação. Muito obrigada, é um prazer enorme aceitar o convite e estar aqui com vocês todos falando sobre jurisprudência e direito. Desembargadora, para explicar melhor, o que significa jurisprudência e qual o impacto disso na vida de quem busca a justiça? Jurisprudência é a forma reiterada de decidir, ou seja, aquelas decisões que se repetem, que são decididas pelo tribunal, seja dessa ou daquela maneira. Então isso impacta porque isso vai levar a que as pessoas busquem a justiça em busca exatamente daquelas decisões que são dadas, que vão firmando a jurisprudência. Se eu peço aviso prévio, se eu peço pagamento de décimo salário, se eu peço pagamento de horas extras, conforme os juízes vão decidindo, assim vai se firmando a jurisprudência. Desembargadora, existem vários casos, exemplos de ações que têm vários julgamentos, julgamentos diferentes. Por que isso ocorre? Por quê? Exatamente porque são julgados por homens e mulheres, então cada um dentro da liberdade que lhe cabe como julgador pode decidir, por exemplo, em um determinado momento, com determinado tipo de processo, determinada prova que é feita, em determinada circunstância, eu decido dessa maneira, eu defiro as horas extras. Nesse outro caso, em determinada circunstância, que é distinta daquela, eu indefiro. Às vezes eu posso ter situações parecidas, mas com algumas particularidades diferentes. O que é que nós buscamos hoje? Tentar diminuir essa distância entre os que decidem de um jeito e os que decidem de outro. Os tribunais têm tentado unificar as suas jurisprudências para que as decisões possam ser mais próximas de um padrão comum e para que isso traga segurança a quem vem em busca do judiciário. A questão da cultura, do gênero, da idade, tudo isso interfere nos julgamentos? Sem sombra de dúvida, porque nós somos seres humanos, nós somos formados por múltiplas coisas, desde a cor da pele, desde o, a, a religião que professa, desde o fato do gênero que traz ou pelo qual opta, tudo isso vai interferir. Em muitos casos, o ideal era que nós tivéssemos um padrão de juiz, mas não há é porque juiz é gente, quem julga é gente. Ou nós não temos um, uma espécie de avatar, para poder colocarmos ali e também decidir sempre dessa maneira. Nós não temos como separar o juiz do que ele traz, como história, como bagagem cultural. Então, sem sombra de dúvida, isso não deveria ocorrer, talvez, numa proporção que venha acontecendo. Mas vai acontecer, porque o juiz é fruto da sociedade, é fruto das suas escolhas, é fruto da sua genética, é fruto de suas opções. Então isso vai reverter ou refletir na jurisprudência que é o modo como ele decide. Sobre a unificação da jurisprudência, estamos nesse caminho, caminhamos para isso ou o que precisa ser feito para que a gente chegue nesse ponto? Nós já víamos caminhando com algumas mudanças legislativas e os tribunais começaram a unificar a sua jurisprudência. Depois com a reforma trabalhista isso veio a ser um pouco dificultado. Mas, ainda assim, o, os passos que nós já demos, percebe-se ou, ou mostra-se que é o melhor caminho possível. Porque você trabalha com um tipo de regularidade e você unifica, não com os juízes no primeiro grau, em regra, mas vai unificando nos tribunais do trabalho, regionais, também nos tribunais superiores. Isso acaba sendo positivo para todos nós, os que julgam e os que se submetem ao julgamento. A ideia é tentar manter isso. Com a relação ao momento atual, reforma trabalhista, novas tecnologias, novas formas de relações de trabalho, de contratos, como é que fica essa questão, é um desafio muito grande para o judiciário? Sem sombra de dúvida, não raro ele se reinventa né, nesse contexto. A reforma trouxe mudanças fundamentais na própria estrutura do que nós tínhamos, ela de algum modo impacta no acesso à justiça. Coisa que nós vemos observando no mundo inteiro é o contrário. O que vai se permitindo de acesso aqui, a ideia foi reduzir esse acesso. Ela impacta na ideia da gratuidade da justiça. Nos que não podem comparecer, tem processos arquivados. Isso, para mim, é muito negativo. A tecnologia é um outro aspecto. Ela chega para tentar num, num espaço ou num vácuo e diante daquilo que a gente não tem mais como voltar atrás. Então, nós usamos processos eletrônicos, nós lidamos com inteligência artificial, nós lidamos com dados, lei de proteção aos dados. Esse é um, um caminho do futuro, mas isso também ajuda a justiça a ser um pouco mais célere. isso também traz algum equilíbrio, alguma equidade, isso permite um maior controle em relação aos próprios atos do processo como um todo. Isso é bom para a justiça como um todo, o jurisdicionado que se submete a ela. Mas ainda novas formas de trabalho é o terceiro ponto da pergunta. E nesse contexto e diante agora de uma tecnologia que se nos alcança positivamente com o processo eletrônico, mas vai alcançar talvez não tão positivamente os empregos e vai alcançar, e aí existem correntes diversas com discussões, mas vai alcançar o emprego de quem? De quem está na base da pirâmide, os empregos mais simples, ou vai alcançar os empregos daqueles que são muito mais especializados? Hoje eu tenho a convicção que ela vai impactar muito mais naqueles que se especializaram um pouco mais porque a base vai permanecer, eles vão mudar de faceta, eles vão ter outra denominação. Ah, já está acontecendo, nós temos profissões que não vão existir, em 2025 nós teremos algumas que ainda não existem hoje, então já há todo um prognóstico, é o futuro, e só vivendo para poder aguardar. Ainda sobre a justiça do trabalho, que o que cidadão deve estar atento com relação às decisões, tem em vista que temos em vigor a reforma trabalhista? Primeiro, eu acredito que para qualquer um, teve o direito violado, ele tem a garantia de ter o judiciário como esteio. Isso é regra do, de, do Estado Democrático de Direito. Então, é uma garantia você saber que pode ir ao judiciário. É lógico que com o que veio por intermédio da reforma trabalhista criou alguns canais, como se fossem filtros para que esses trabalhadores viessem. Mas isso não deve servir de empecilho. Até porque tudo que está aí, ou que veio a partir do final de 2017, é muito novo. Então, as decisões ainda estão sendo tomadas. Então, não há nada que se diga que imprime um, um ritmo novo a quem quer dar entrada numa ação. Não, a ideia teve o seu direito violado, deixaram de lhe pagar o 13 terceiro, deixaram de lhe pagar as férias, você foi assediado no seu ambiente de trabalho, você tem horas extras que não estão sendo pagas, não tenha receio. A justiça do trabalho está aí exatamente para isso, para que as pessoas possam ter acesso a ela, é uma, é a justiça, eu digo, mais popular, mais equânime, mais feminina, inclusive com as nossas estatísticas, equilibra capital e trabalho, ou tenta viver dentro disso mas é a justiça que recebe a todos com os braços abertos. Estamos todos sabendo de uma dificuldade de, de um tempo geral que nos alcança, mas que não deve permitir nenhum tipo de receio, nenhum tipo de medo. E o direito está aí para que o poder judiciário possa assegurá-lo, seja ele qual for. Desembargadora, falando sobre esse momento atual que a justiça do trabalho vivencia, que análise é feita? E... Nós vivemos, eu acredito em crises, invariavelmente nós já passamos por outras crises, ela traz hoje componentes que eu diria exóticos, mas eu não tenho como desacreditar da justiça que faço parte, eu tenho que reiterar a sua vida, a sua existência, a garantia do que ela vem trazendo ao longo dos tempos. O que importa na especialização do direito do trabalho e que garante a uma gama enorme de trabalhadores essa assistência na hora que precisa. Eu preciso acreditar no passado para poder crer na sua continuidade no futuro. Até porque os conflitos não desapareceram. Até porque os problemas continuam surgindo, até porque o direito continua sendo violado, até porque o direito continua sendo precarizado, até porque enquanto houver gente, houver trabalho, vai haver direitos do trabalho a serem assegurados. E quem faz isso é a Justiça do Trabalho. Hoje nós falamos sobre jurisprudência e o impacto disso para quem procura a Justiça. Nós conversamos com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Margarete Rodrigues Costa. Muito obrigada pela participação por falar tão bem desse assunto. Muito obrigada pela oportunidade e eu acredito que estar aqui não é por acaso e vem na hora oportuna esclarecendo aqueles que nos assistem. Estou às ordens. Muito obrigada.